Então, fala galera Minecraft Set! Outlast parte 16, é, bom, o que aconteceu aqui, okay. eu levei um susto do caramba de novo, porque apareceu o War Rider, mano, e eu fui seguido pelo War Rider, é, mas, é, o War Rider apareceu, eu já tava achando que era o final do jogo, pra ser sincero, porque eu achava que a gente enfrentava o War Rider no final, Aí ele apareceu, ele começou a aparecer. Eu já achei que, ué, eu tô no final do jogo pra o War, War Rider aparecer. Mas na verdade eu acho que não, porque depois o Chris Walker aparece. E... É. Mas é, eu levei um. Eu levei alguns sustos pra ser sincero, não foi só o do War Rider. Eu fiquei bem intenso. Pra... Fiquei bem intenso, levei uns dois sustos com o War Rider. Eu levei um susto com alguns Han... Relâmpagos também, que continuava a dar. E. bom. É, esse vídeo foi gravado no mesmo dia. Do vídeo anterior, ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem aí com o Outlast Parte 16. Valeu, falou e fui. Tchau! Estou gravando no mesmo dia do vídeo anterior, ok? Tá, qual que era a missão? Procure pelo Padre Martin. Eu esqueci de sincronizar. Nossa, ele não tá... Ele não tá ali. Ele tava com uma lanterna quando ele me chamou pra vir pra cá, então talvez seja ele ali. Ah, não é uma lanterna, é um lampião. Onde vivo está você? Documento. Nosso Calvário Pessoal Eu nem sei o seu nome, mas comecei a pensar em você como alguém da minha família, como Paul. E espero que não se importe, espero que você não se entregue à validade da autopiedade. O medo de que seu sofrimento seja maior do que o dos outros... Esqueci do ponto. O medo de que seu sofrimento seja maior do que outros, dos outros. Todos nós temos que suportar isso, e você praticamente está pronto. Não há maneira de ir para o céu a não ser pela cruz. E cada homem precisa de outro para ajudá-lo a cravar as unhas. Eu estou aqui por você. Estou esperando. Ok, quem escreveu isso aí, eu não faço a mínima ideia. Mas vamos lá. É um documento, né? Vamos uma de abrir? Não, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Vai o All Rider ali, eu tenho certeza. Abre, abre, abre, abre, abre. Abre! Essa porta precisa de uma chave. Que chave! Que chave! Tem a chave, tem a chave! Ele tá vindo atrás de mim! A chave não tá aqui Cadê a chave, velho? Onde é que tá essa merda, essa chave? Puta merda, eu tô preso Eu não sei onde é que tá a chave Onde é que tá a chave? Aqui, eu preciso de uma chave. Não tá contigo, irmão. Cadê essa merda dessa chave? Não falha agora. Ah! Fala, o áudio falhou! Ai! Sh. Cadê a chave, velho? Como é que a gente foge de uma assombração? Cadê o sal? Sal ou ferro, vamos lá. Pior que não dá de ver nada, velho. Aqui, tem alguma coisa aqui. Ah, ok. Nada que me ajude. Cadê a desgraça do Martin, velho? Chave, chave, chave, chave. Quem tava tá sendo desgraça essa chave? Como é que eu tô sendo burro e tô procurando um lugar errado e tipo, tava lá dentro, né? E eu não vi. Que? Oxe, que lugar é esse, velho? Mano, eu não sei nem mais onde eu tô, mano Eu não sei que lugar é esse Tem bateria E a chave Tô cagando... Ah, aqui é a chave Ah, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali ele passou que nem o.. Um... Ah, eu não consigo falar. Abre. Abre, abre, abre, abre, fecha, fecha, fecha. É, mas ele é um espírito, ele passa por garage. Direito sucesso. Tô te vindo pra esquerda pra ver se não tem nada. Ele é um espírito, ele passa por parede. Sai, sai, sai Olha, olha Ele tá me seguindo Tá, as portas atrás dele Puta merda, velho eu achei que eu ia enfrentar esse bicho só no final do jogo A não ser que esse seja o final A coisa no escuro Deus me ajude, acho que eu vi o Allrider Acha? Você acha? Que viu o Allrider? Puta merda, você viu a desgraça de uma assombração te seguindo Tu acha que tu viu o Allrider? Eu gastei muita bateria à toa, velho. Tá, aqui é muito estranho, não tem nada, mas não tem nada, então vamos embora. Só quero sair desse lugar. Ai! Ai! Ai! Merda, velho. Vamos falhar. É pra pular. Oxe, tem um brother aqui. Tem um mano, tem um brod aqui, velho. Oxe. Ah, tô suado, então. Parkour? Vai! Eu sou esse auditório, caramba. Sou o Miles Upshur, novo assassino. Tá mais pra vítima, né? Mas ok. Eu não chego, não. Eu desço. Oi. É ali, não dá. Não tem nada. Ok, tá trancado. Talvez aqui. Ah, aqui dá. Dá, dá. Ok. Ai. Deu uma travada. Ah, tá. Lampião ainda. você tá vivo? Esse cara aqui não sei que tá vivo. Só tá amarrado. Só. Ah, é esse cara que tá vivo. Sim, eu também posso. Não abre Aqui não abre de certeza Nossa, é horrível essa imagem Sai Putz, eu não sei para onde E essa música? Ai, está muito fraco! Eu não sei onde é que eu tenho que ir... Eu tô, eu tô preso! Ai. Você tá trocando? Você tá na a música do Chris Walker. O quê? Ele, mano, ah não Eu já vi onde é que eu tenho que ir, só que se eu voltar Agora ele vai me ver Ele ali Não, eu tô aqui, caramba, não vai pra ir aí, é aí que eu tenho que ir Ixi, bicho, meu. Ah, ele tá ali, ó. Gastei uma bateria toda. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? pra onde? Ah, mano, o Chris Walker me alcança aqui facilinho, velho. Mano, cadê esse desgraçado? Cadê esse filho da mãe, do padre Martin, velho? Ai, não, não, não, não! Ai, não, não, não, não, não... Ai, eu vim pro lado errado. Ah, ótimo, não tem pra onde eu correr. Okay, vai. vai, vai, vai, vai. Não para de correr, não. Não para correr, não.